Eita nóis, tomando. Meu Deus, velho! Mano, o que, que é isso, velho? Que servidor bosta, mano! Liga, liga aí, por favor. aqui e decidimos o de game, né, o de minigame, porque é que lá, velho, puniram lá nosso, no anti-hack, não sei porquê, né, o, sei por o, pessoal, lá. mano, vocês não marca... quer, e também o lag é tanto, e também, esses, os caras, falaram que cara, agora, sabe, sabe quem é, hack, sabe quem é, hack. é me nossa. baniram, me baniram, falaram que eu tava de fast click, ah lá, o anti-hack, o plugin, plugin, please fala bosta. que tava de fast click aqui. E Tava só batendo que tava lagado. É, a gente não, tava não, lagado, tava batendo no Wagner tava parado, porque tava de flash kick Fast click, legal, hum. mano, bem louco, né? Que inclusive assim, mais bom. Desculpa eu falar de um youtuber aqui, mas isso aqui faz com. O Mike tá é, mas tudo bem, mano, mas que bosta, velho, que merda de, ser de de plugin, não servidor, que merda de plugin, velho, fui banido, quer dizer, eu fui banido, eu tô agora falando duas contra banidas, vai dar uma bunda, servidor, <risos> quer dizer, <risos> da bunda, tá bom, vai dar bunda o plugin, é louco, não. É mano, aí, vamos ver o, partida, quer dizer, Cara, vamos ver o que, que vai ser. O tema é. Espada. Ah, fácil. espada. Ganhei, ganhei, vou ganhar. GG, hum. GG, GG pra mim, mano. GG. Falou, mano. GG pra mim, GG. Eu sou o mestre de fazer espada, mano. Lembra daquela vez que eu fui lá no teu mapa e fiz uma função lá? GG. Uhum. GG, velho. GG. GG, velho. Nossa. GG. G. G. Oi? Peraí, Sim. oi. Olha lá. aí. aí, vou cortar aqui rapidão. Galera, enquanto ele volta aí véio, Vou continuar falando aqui Que eu sou GG, velho É novidade, né Tá, galera, eu vou fazer aqui a Fazer a espada aqui, né Que é GG, mano GG cangar, mano. GG. não. Nada a ver, nada a ver Nada a ver Nada a ver que eu falei aí, galera Fala que eu sou doido daí só... Porque eu sou linda galera, Foi lindão Galera, eu vou mandar um vídeo especial Primeiro, A primeira vez que eu vou mostrar minha rosto Minha cara, minha carinha. Beza? Ou não beza? Tudo errado Tem, tem que fazer bem rápido errado, tá, tá tudo errado, errado tá tudo errado Tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Tem que ajeitar isso logo. Ô oh, moço. Moço... Oi. Já tá fazendo tua espadita? É uhum. GG entrar. pra mim, mano. GG. Eu espero que dê tempo. Por favor, dê tempo, dê tempo. Espero que dê tempo. E tá a minha, não, a minha tá zoadita. Minha não, a a minha tá foda. Não se viva. A minha que tá zoada, véi. Isso sim. Eu não que é, não. Eu pensando que era GG. Eu tô, que feliz, que tá eu... Eu tô feliz, velho. E. Onde é falta? Tá agora tá foda. Ah, vai tomar no meio do... De... Tá vendo os problemas de raiva dele? Eu falando que ia dar tempo nessa desgraça e quem disse que ia dar tempo? Ô oh, desgraça do de buraco mesmo, hein? A minha já tá pronta. What? Não, velho. acredito nisso. É, de o tempo tá eu tô falando. Pera, mãe, tá um lixo. foda-se, faz do jeito que quiser aqui. Porra aqui. Foda-se, eu vou fazer do meu jeito. Meu... Porra, Esse que é o espírito. Esse que é o espírito. Nossa, não toma no meio do cu. que Eu vou Nossa, tá certo, mano. Eu reclamo tudo aqui. Não, não vai dar tempo. Eita. Minha tá horrível, mas tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Oh, porra, Eu tô feliz. Ah, vai dar o cu, vai vir. Hum. Eu usei uma mini espada aqui. Meu meu, meu tá feio par... Tá, tá, tá caralho, né? Uhum. Tá muito pior que a sua. E tu sabe, filho. Tu sabe como tá Tu tá vendo? A minha, ah, tá pior, mas tá pior que a sua É, a minha nem se está pior Não sei se está ruim, nem se está horrível Sei que eu estou fazendo ela aqui direitinho ó, não tá, nem, não tá nem tão feio aqui Essas palavras Ah, parto, vai dar o problema Eu ponho o bloco e só me... E matar tá horrível, pra dar bom. Tá bom, já tá, vamos ver aqui. Espada que para... merda! Nossa, que peixe! Isso aqui é uma tocha ou espada, espada? Tocha ou espada? Nossa, muito lixo! Meus olhos estão sogrando. É. Vou BR2. Eu vou vamos ver aqui, <risos> <risos> Eu isso incrível. aqui é um canivete ou um... uma espada, velho? <risos> canivete Ai, <risos> caralho, é, que... só tu mesmo Ah não, velho <risos> Eita, fita Verde é isso, mas isso aqui é mod ou espada? A mod? Não, velho, isso aqui é torre ou falou do mesmo. Não, velho, não, velho, o cara não sabe que é espada, mano. É você faz uma espada bem direitinho e que é duro, Tá ó tá, é oh, tá legal, tá legal, tá legal, tá horrível, me tá melhor, tá me melhor, me melhor, tá me melhor, eu tá me é. tá Isso que é Google. Google, Google, Google, Google, Google. Tá bom não? A gear, a, a menininha ficou aí, meu, bravinha. Ai, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, tão lixo, meu, meu, Ó, oh, eu esqueci de pôr o bloco aqui nessa frente, sabe por quê? Quando eu colocar no bloco, vai ficar bugando Bem louco Fica tá bugando, fica tá bugando Aí, ó, ainda fala que é Google Ah, toma, mano né? Oi. Aê, tá em terceiro lugar, com zero ponto Com zero pontos. Cara, ainda fala que é Google, mano ah, toma, né? Aí, galera, vai terminar né? por aqui, né Tá muito longo galera, muito longo mesmo. Vai demorar um mês para lançar o VIP. Um mês mesmo, mesmo. Um Ô moço, vem aqui no bloco Só VIP pode. Só VIP, caramba. Eu não sou VIP, eu consigo. Então é isso galera. Eu vou terminar sem carinho. o B... tô aí, galera Muito Tô indo, galera, tô indo aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô aí? Tô aqui, tô aqui. aí, cheguei, cheguei galera muito obrigado por ter assistido espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um like aí se vocês gostaram muito bastante se vocês gostaram, até morrer aí dá um favorito no vídeo e me, siga eu aí, eu. e me siga no twitter e no e no skype também então é isso galera muito obrigado até o próximo vídeo falou